Se Alex Poatan se aposentasse hoje, ele já teria tido uma carreira absolutamente histórica. O único duplo campeão do Glory, maior evento de trocação do mundo, e campeão do UFC destronando o dominante Israel Adesanya. Já tá ali pau a pau com o Henry Serrudo pelo número um dos esportes de combate. O C, claro, campeão olímpico e duplo campeão do UFC, talvez aí tá um passinho à frente. Mas se o ousado plano do brasileiro para 2023 der certo, o baixinho vai acabar comendo poeira. Porque em entrevista à ESPN americana, a Puatã cita os três nomes que estão no seu radar em concordância com a pergunta feita pelo repórter Brett Okamoto. Um Israel Adesanya, claro, seu adversário do dia 8 de abril em Miami. Dois, O vencedor de Robert Whittaker vs Hanson Kimaev. Luta que ambos já toparam publicamente e Alex Pratt, treinador de jiu-jitsu do australiano, disse ao portal do Vale tudo que o UFC quer e finalmente três de amarrar o rio ele disse especificamente o rio e não o campeão dos meio pesados. Caso Iri pro Prohasca volte e reconquista o cinturão. A sugestão do Poitain é que o americano, carrasco do seu amigo Glover Teixeira, já esteja de stand-by para o dia 8 de abril, caso a Adesanya, Adesanya quebre uma unha. Então a ordem não precisa ser exatamente essa: Adesanya, o ou Hanset e o Jamahal Rio. Esses são apenas os três nomes, fora de ordem mesmo, que o Poitain quer riscar da sua lista em 2023. Desses, o único que não depende do próprio Poitain é o Rio, porque uma de duas coisas precisa acontecer. A primeira delas é o Israel se lesiona, o UFC opta por não mexer em Hansat que é porque essa é uma luta grande e o o campeão da divisão de cima, topa ser, tapa buraco. É muito ser, muita variável para achar factível no momento. Agora, o Pro Hasca não vai estar pronto até abril. Então o Rio talvez se cansa aí de ficar esperado, sentado esperando. E quanto mais em cima estiver, mais o Dana White fica desesperado para salvar o pay-per-view. Então impossível não é. O outro cenário é ainda mais desafiador. porta teria que passar pelo Adesanya. Whitaker ou Hansat E o Rio venceu o Iri Pro rasca Sendo que a essa altura já teremos O vencedor de Ankalaev vs Blahovic 2 Na fila Então calma, segurem os seus cavalos A rivalidade de fato está viva e a flor da pele Quando era o sétimo do ranking Rio disse que gostaria de receber Poatan nos 93kg E queria nocauteá-lo Aí depois que virou campeão a energia mudou um pouco Abre aspas para o que ele disse em entrevista recente Ao Schmo. Acho que ele deveria realmente focar no Easy Porque ele estava levando uma surra Durante a maior parte da luta antes de vencer Poatan sentiu essa mudança Tanto que disse o seguinte nessa mesma entrevista à ESPN Abre aspas uma entrevista Perguntaram se ele lutaria comigo Quase que não saiu a fala Gaguejando Deu uma rabiscada Ficou com medo Não quis promover muito Ele disse isso quando era o sétimo do ranking Tava longe Tentou chamar atenção Porque tava todo mundo falando de mim Só que em seguida Com ele campeão Dei uma intimada e ele arregou Lembrem-se que o Poatan deu aquela escaneada no Rio é, no UFC Rio e depois nas redes sociais perguntou Ué, você não falou que ia me nocautear? Esse front, então, já tem a narrativa e a rivalidade estabelecida Mas repetindo, as estrelas terão que se alinhar para sair do papel em 2023. Agora, o Itaker ou o Hanset Kimaev só depende dele vencer o Adesanya em abril. E mesmo se perder, acho que o Dana White vai querer capitalizar em cima da trilogia, né? Trilogia dentro do MMA. Mas vamos imaginar que a lógica prevalece e o Poitain supera pela quarta vez o mesmo cara que teria que escalar um verdadeiro Everest emocional para vencê-lo pela primeira. O Itaker ou o Hanset, e para deixar claro, o Alshaliano é favorito, na minha opinião, seria uma luta enorme lá para agosto. Imagina só o Lobo e o Mão de Pedra Dois dos lutadores mais temidos dos últimos anos se enfrentando pelo cinturão Aliás, pensando na carreira do Hansas, Esse caminho pode até ser mais difícil Mas é muito melhor e maior para ele Assume o peso natural, esquece corte de peso maluco E tem a oportunidade de vencendo o Itaker, Ipoatã ou Adesanya fazer ainda mais barulho E olha que ontem, em entrevista ao canal Red Corner MMA Ele que já havia classificado o brasileiro como Luta Fácil O chamou de Mini Menino assustado. No caso do Poitain, se ele passa pelo Adesanya de novo e para o wrestling do Hanset, ou até o jogo completo do Ita que fica enorme. No meio do MMA, vira Cloverfield o um monstro. Já tranquilamente na posição de tentar o duplo campeonato, independente de quem esteja com o cinturão dos meio pesados. Se for o Jamarral Rio lá pra dezembro, cereja no bolo, né? Mas pode ser o Yuri Prorasco. Yuri, que é outro striker, ele não tem nenhuma medida superior ao Poitain. Então, se vão trocar, o brasileiro, pra mim, naturalmente é favorito. É ótimo que o rumo seja esse, porque pra ele ficar patinando com 84 quilos é tanto fisicamente nocivo, porque o corte de peso é complicadíssimo, quanto estrategicamente dispensável. Se tem a possibilidade de tentar um duplo campeonato, ou até fazer um Tyrell Eliminator, se o timing não encaixar, de repente com o próprio Jamal Hill se perder Pro Pro Para que que ele vai receber o próximo da fila até 84 quilos? Um Marvin Vettori ou um Jared Canonia da Vida? Vale a pena esperar o Whittaker ou o Hansat, porque seriam lutas grandes. Mas é isso, faz a segunda defesa de cinturão e se adianta para algo maior. Sei que são muitas rodadas em consideração, mas esse é o plano do cara. Ter um 2023 lendário. Nesse caso, meus amigos, esqueçam recorde de defesas de cinturão, é, vitórias consecutivas, de virar o novo Anderson Silva... Essa não é a trajetória do cara, porque ele já vai estar com 36 anos e com o nome escrito em pedra na história dos esportes de combate. Com essas três rodadas, ele pode finalmente botar um sorriso no rosto e até se aposentar, se quiser. Mas, claro, isso é apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam desse plano aí maléfico, maligno do Poatan até o final de dezembro. Você, se você fosse o empresário dele, iria por esse caminho ou vem a situação completamente diferente, ele dev deveria focar toda a sua energia em outro lugar. Comente livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscreva nesse bendito canal para não perder nenhuma resenha. Estamos chegando aí perto de 300 mil inscritos e quando chegarmos a 300 mil inscritos farei a live do anão com muitos convidados, shows e prêmios. Né? Vai ser o talk show do MMA. E também deixa o like aí, que ajuda bastante a gente seguir avançando no YouTube. Se você é membro do canal, não perde a live dos membros da última quinta-feira, que sorteei três luvas e teve aquele papo de uma hora cheio de curiosidades e zoeira sobre o sexto round, você clica aqui e confere. E não perde a minha última resenha sobre Volkanovski versus Mahashev quando a soberba precede a queda, olha só. Tá bem, legal, clica aqui, confere. E nesse sábado tem a live pré-UFC 284, 4 horas da tarde, Lucas Carrano vai participar comigo. Beleza? Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.